formule a sua pergunta, se apresente para nós e vamos lá, vamos lá, fala aí, fique à vontade, pode falar. Qual é o seu sobrenome? Souza. Souza, bacana. Em relação à utilização de capa para clássico, até quando eu devo utilizar a capa? Vilmar de Assunção, você conseguiu ouvir aí? Eu vou pegar na gaiola aqui. Bora lá Vilmar de Assunção, fala tudo que você manja aí de capa, e essas capas coloridas que você é. utiliza aí? Manda ver! capa minha vocês podem fazer as minhas capas de pás são um amarelo queimado com marrom, mas por cima e pelo lado, tá? E aqui tem a abertura que eu estou fazendo as capas para ter a banheira externa, tá? Tem que ter a banheira externa ali, tá? Minhas capas não abrem mão de ter minhas banheiras assim, tá? É direto, 24 horas, normal. Quando eu boto na rua, normalmente tiro a banheira, tá? mas é amarelo queimado, tá? porque hum. já, já que a luminosidade nós estamos em um ambiente escuro, é ambiente claro, mas você pode ver que dentro já tem uma, uma escuridãozinha melhor para eles, tá? Então eu sempre uso é, com esse padrão, tá? Principalmente pardos nessa época agora, de pós-muda, de corrichado, tá? Aí tem um momento certo de se usar uma branca tá mas tudo só um momento certo lá na frente, né? Ah, tá, mas capa é essa aqui. Né? E aí você fala para ele quanto tempo você utiliza, né? E qual é o período que você deve estar colocando a capa no pássaro, né Vilmar? Não sei se ele está me ouvindo. Isso, é. Então, é como eu falei, é porque é pássaro, eu sempre falo para todo mundo de pássaros, a gente utiliza o pássaro três vezes no ano. Se preto é para a vida toda. Não é isso? E você pode ver que a maioria a maioria do crioteiro gosta mais do cunhão pardo do que o preto, né? E só curte três meses ou quatro meses do ano, cunhão pardo, né? Normalmente ele abre a partir de setembro, agosto, setembro, chega lá e dezembro já, ah, usa, começa a fazer mudinha, então se usa em então, de três a quatro meses, né? É... Tudo, tudo tem uma época certa. Eu utilizo essas capas dessas cores para pardo, para preto, só nas mudas, eu boto as capas mais escuras neles e aí quando chega a partir de setembro, os pretos eu já uso capa mais branca, tá? Já uso capa branca, já uso mais de escuras porque o pardo tem que desabrochar igual uma flor, né? À noite ela se recolhe, tem que ir para o sol se a. Então eu já dou mais um pouco de luminosidade para os meus pretos, tá? Pardo não, pardo, eu sempre mantenho assim mesmo, lá com 8, 9, 10 meses, eu gosto de manter os pardo nessas capas tá? Que só vão para outra capa, depois se tornam pretos. Bacana, espero que ele tenha entendido.